Oi, eu sou o Gabriel Jordan e recentemente eu gravei um vídeo reagindo à quarta temporada de Corrida das Blogueiras aqui no canal E eu nunca recebi tantos, tantos, tantos pedidos pedindo pra que eu continuasse essa série aqui no canal Como a voz do povo é a voz de Deus, eu estou aqui hoje pra reagir ao segundo episódio da quarta temporada juntinho com vocês Inclusive vim com um look a rigor, né, pra assistir esse reality Muita make, unhas, estilização, assim, que essa temporada é bem fashion, gente Acho que até pra assistir você tem que estar tá Fashion também. <risos> então se você já quiser conferir meu react, já vai deixando seu like aí embaixo Se for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo <risos> Então, gente, já tô com os meus sonhos de ouvido. Vamos assistir o segundo episódio. Nossa querida jurada, Karen Baquini, produziu um delineado gráfico onde vocês, meninas, precisam reproduzir com o máximo de habilidade e precisão de traço possível, tá? E simetria também, valendo! Eu acho que eu vou ir bem nessa flor. Vamos pra cima, por favor, acabou. A prova era de precisão, e eu tava atrevendo muito. Foi ok. Dentro do que eu esperava, minha expectativa era que fosse muito mais difícil. Eu espero que eu não seja a pior. Nós tínhamos três critérios, tá? Precisão, simetria e similaridade. E levando em consideração todos esses quesitos… A primeira eliminada é você, Lu. A gente oh, sabe, sim. meninas, que vocês adaptaram o delineado da Karen de acordo com o formato dos rostos de vocês. Isso foi muito levado em consideração também. Mas o traço ondulado que descia de forma reta, as gotas vazadas… Então esses detalhes, ele infelizmente acabou te eliminando. A gente avaliou as fotos com o olho fechado também, pra ver os detalhes. E aí, nesse caso, infelizmente, o seu Elo, ele ficou um pouco diferente dessa execução da cara. Então, infelizmente, você deixa o programa hoje. Uma pena, porque eu sei o quanto você queria entregar mais do seu trabalho, do que você faz. Mas eu acho que você mostrou muito e surpreendeu bastante. Parabéns. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, sobretudo. Foi a realização de um sonho. Estava construindo a Anne. Esse momento de eliminação não desvalida quem você é como profissional e nem como pessoa, sabe? E eu acho que é essa mensagem que a gente tenta passar pra vocês Independente de quem chega no fim da competição ou não Porque é muito verdade isso que eu tô falando de, Do fundo do meu coração Gente, esse primeiro flop é um que eu teria ficado triste com a eliminação de ambas Ou a Elu ou a Hillary sinceramente Era um daqueles flotos muito difíceis pra mim A na corrida terminou aqui Eu espero que vocês vão pra minhas redes sociais Se inscrevam no meu canal e me ajudem a pagar os boletos Dá essa ajudinha pra, pra garota aqui <risos> Mais um dia no QG, vamos lá né, gente? Ai que povo bonito! Mais uma semana! Ah, mais uma uh, semana! semana. Vamos Eu ia já caindo ali assim, só em três. Ai, <risos> ah, deixa eu sentar no sofá também, dá outra vez a nossa Eu sou eu rainha! Então eu sei do sofá. E aí né, gente? E as expectativas pra hoje? Nossa, ah, assim, né? olha, tem linhas. Sim. Tem umas coisas ali em cima, ah, gente. Ai, vamos ver. tem. É costura? Costura. Ai, é. Gente, se tivesse uma prova de costura no Corrida das Blogueiras e eu tivesse amor, era eu em casa no dia seguinte. E vamos de cola ah, quente. Já, Quem é bom em é cola que quente? Eu. eu. E... Gente, eu amei o look da Eli, a cintura. Eu não sei qual, gente, mas eu já estou em desvantagem por, porque eu vi a cola não quente. Não. a minha preocupação é E se você escolhe um tema pra cada um? É verdade! Meu Deus, <risos> o tamanho da bunda da Eli agora que eu vi, eu só tinha visto a cintura. <risos> Amei. De quem que vocês ah. acham que vai voltar do flop? Ah. Pergunta é importante. Porta, eu acho que ela vazou é. na minha. Eu mesmo. acho que a Sim. Ah, nessa temporada eu acho que tipo todo mundo que faz a prova do flop eles não sabem. Na minha era só tipo os dois que ficavam assim por último do último do último mesmo que que a gente não sabia que voltava. Ficou mais interessante assim na verdade. Tem mais chance do povo falar mal antes de voltar e de causar confusão, né? Rafa dizia sempre pensando nisso. Ela merece. E eu, eu, eu será, acho mas que vai então, então a as Claro. É, <risos> Desculpa se o episódio não for monetizado por causa do meu sutiã. <risos> e da minha. Volta cabendo na cadeira. Porém, eu acho assim: que a Dakota, ela volta. É quase uma certeza, porque ela domina mais maquiagem. Se a Dakota não voltar, eu busco ela lá na casa dela. Eu tô assim, Jade, juro. Aprendi o nome da filha da Karen Baquini, gente. É Jade Borg, Santa Ela Criquet Karadek. Meu Deus, eu não acredito que eu decorei isso. Com a Elun, com que tu queria falar pra ela? Não. Eu ia falar que, tipo, porque isso aqui é um jogo, né? Tipo, é um reality show é e que, pessoal. tipo, é, não é nada pessoal. E, e eu acho que a gente tem que se preparar muito, porque tudo que a gente fala aqui vai ter uma repercussão lá fora. E Mas se público... você gostaria de ter feito as pazes com ela? Sim. Por que, que vocês acham que vocês não conseguiram ficar na mesma página, assim? Em Cara, eu não, a tudo? eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se a gente já chegou com muita ideia. <risos> Será o que foi que aconteceu, né? <risos> ah. Surpresa na minha volta que todo mundo me abraçou. Fiquei muito surpresa, que eu falei, gente, não acredito que eles gostaram que eu... Será que gostaram mesmo que eu voltei? Às vezes gostaram, às vezes é só fazendo uma fezinha né? Pra lá na frente, se você tiver uma chance de dar um benefício pra eles, assim, na competição, né? Acontece. Gente, para, eu sei, eu sou maravilhosa. Conta, como foi? <risos> não, semana passada foi... Foi babado. Né? Foi babado. Amei que no primeiro episódio a gente era gêmea de ser bonita na internet. Agora a gente é gêmea de estar com a sobrancelha descolorida. Quem foi que amou? Você é boa no July? Já fez alguma coisa? Eu sou truqueira. Inclusive, algumas roupas minhas que eu trouxe é, é tudo... Como aqui, ai, tipo, ai, então eu Sério? Sério? Sério? Gente, <risos> eu faço tudo desde eu sempre. Eu ó, também. Eu lembro, na minha quinta série, que eu e minha família, nós éramos bem... humildes, né? Nós ainda somos. E aí, teve uma festa de a fantasia no meu colégio. Ah, e eu não tinha fantasia ah. pra ir. E aí, eu fiz uma capa ah, de lixo. E eu, eu ganhei o concurso. Dei ah, capa de lixo. E olha o que, que, que, que hoje. Palma não, salva de unha. É lá em Maraja, amores. O tamanho da bundona da gata. Eu amei. Gente, sério, não vou superar essa bundona. Vocês <risos> <risos> Aí Isla já lá na frente pra abraçar, porque não foi a Elu que voltou. <risos> Que bom, que as pessoas gostam de mim e não estão querendo me foder. Ainda. Vamos lá. Vamos segurar um pouquinho. Muita, muita vontade da Dakota voltar. E a Hilary também. Eu gostei muito delas. E eu fiquei muito, muito, muito feliz de saber que elas voltaram. Eu e a Hilary tivemos um probleminha no primeiro episódio. Mas eu não acho que isso afetaria a nossa relação dali pra frente. Até porque hoje, se ela voltasse, eu ia conversar com ela. Como ela não voltou, vou conversar com ela lá fora. Se ela quiser ser minha amiga, eu tô aberta. Gente, é sobre isso também. O Corrida, sabia? As pessoas acham que... Ai, o que aconteceu lá? Gente, pelo amor de Deus. Só entre o tempo de gravar o programa dele ir pro ar, já deu tempo de você superar, brigar de novo. Aí, gente, acontece. Basicamente, o que me deixou muito feliz é que quando a gente tava lá, eles falaram assim: ninguém entregou precisão, todos tinham algum borrado, algum errinho, mas teve uma pessoa que serviu similaridade e simetria. E simetria Uau. Que foi moaa! <risos> Eu achava que a Hillary não ia voltar, mas eu tava errada, porque eu vi ela chorando, mas eu acho que ela chorando só de desespero mesmo. E, gente, eu também achei que a Hillary não ia voltar, mas sinceramente ela serviu um dos meus delineados favoritos. O o da Dakota foi um dos meus favoritos, pra falar a verdade. Ai, vamos passar votar umas pra Elu também. Beijinho! Ela ela joga. Joga. É de uma pose, ela de uma elegância! É. Gente, ela fala bastante. Mas vamos pedir pro público seguir ela nas redes Ai, por favor! É. Luxo, luxo, luxo, eu luxo. luxo! Não, tô. Não, acho que nem eu, tô. eu tô com medo, mas tô confiante. Eu amei o look da Miss Black Divine, gente. Ela tá muito chique. Ah! O corset dele! O Meu Deus, o cabelo, os cabelos oh, depois de uma emocionante prova do flop Temos duas sobreviventes, né, meninas? Parabéns! parabéns, Lúcio Dakota, você fez o melhor delineado gráfico, né Aí, levando em consideração Tira, Vamos tirar a precisão de lá, né, amiga? Vamos tirar a, <risos> a precisão Gente, mas meia hora pra fazer um delineado daquele tamanho, juro Hoje foi 10 minutos Só um delineadinho aqui no canto interno com esfumadinho assim Não olha muito não, porque também não vai achar tanta simetria assim, não Eu tô muito feliz Eu sinto que eu passei pelo... Pelo pior que a gente pode passar na competição. Então eu já sei que quer estar tá no, no flop, já sei que quer ganhar um flop. Então acho que se acontecer de novo… Chega, isso, né? Só Chega bem, não sair, vai acontecer né? de novo, não, mas se acontecer, eu tô preparada. Só não quer sair, falando. né, amiga? Não quero! Pelo amor Poxa, de Deus, não Deus! Tem roupa pra mostrar! <risos> não, não é Inclusive, todos vocês estão mostrando muito, gente. Olha é. isso! Gente, tendo participado do Corrida e tendo planejado, tipo, cada episódio um look que, tipo, no final você amarrava num conceito. Uma das minhas coisas favoritas é ver as roupas que os participantes estão usando. Gente, eu juro, vocês que forem se inscrever na quinta temporada também, gente sejam muito criativos, por favor, que eu amo ficar vendo tudo. E que negócio é esse, lá Que você ganhou um concurso fazendo uma capa? Eu era de uma escola de bairro, e aí tava tendo um, uma coisa de Halloween lá e tava tendo um concurso, e minha mãe ela não tinha um, condições. E aí, ela falou, vai com uma máscara que a professora vai te dar lá na hora mesmo de glitter que ela vai fazer de EVA. e é isso, Não filho, porque a gente não tem condições. Eu falei, tudo bem. E eu vi um saco de lixo na escola. Daqueles preto E aí eu pensei, ah, vou colocar a capa aqui, vou fazer a minha máscarazinha, tirar minha chinela, ficar correndo por aí pra fazer a, o, o artístico, né? E aí eu me, me nomeei de super lixo e eu ganhei a, o concursozinho da minha... Soube vender o peixe. Coisa. Oh. É... A prova de hoje é mais uma inovação aqui da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Queremos fazer as diferentonas nesse ano. E a gente quer ver se vocês estão ligados nas tendências de blogueiragem do pois momento. É. Principalmente upcycling, uma certeza. grande tendência de moda que vem sendo muito comentada nesse último ano, que se trata do upcycling. Cada blogueira desta temporada terá um objeto para transformar em uma peça de roupa ou num acessório. Só me falta a vantagem do Cris da semana passada. Eu sei que ele vai designar os objetos as pessoas, gente. Puta que pariu. E aí, a gente vai avaliar criatividade, funcionalidade e acabamento. Tem que funcionar, tá? O quesito funcional é muito importante. Se eu pego uma cadeira e transformo ela num casaco, eu preciso conseguir vestir esse casaco. E tem tá? que lembrar o objeto, a gente tem que ver que veio de algum outro objeto. Mas a gente precisa falar dos objetos que vocês terão para poder transformar numa peça de roupa ou num acessório. E o Cris venceu a prova da semana passada conforme a unanimidade de suas colegas de trabalho, né, a Paula e a Jade. E aí, Cris, que você vai ter a vantagem de escolher o seu objeto, tá? E de escolher o objeto de cada um de seus colegas também. Eu sabia. Só pra dar uma recapitulada, gente. O Cris ficou com a bola. A Isa tá com o guarda-chuva. A Ela está com os bichinhos de pelúcia. A Paula está com as cúpulas de abajures. A Dakota está com as boias de piscina. Hillary ficou com os chapéus. Rafa está com os sapatos. Eu Jade amei os chapéus tá lá no look da Hillary. Para sóis de carros. E o Eric tá com as sacolas de feira. Antes da gente ir, só relembrando. Duas horas pra fazer a prova. E vocês terão os aviamentos pra poder ajudar na costura, na composição. Posição ou na colação dos objetos de vocês, tá? Quero é sair com uma boa sorte. É boa! <risos> boa sorte, amores. Não gostei muito do item. Mas assim, gente, já tem uma ideia do que eu vou fazer mais ou menos, porque assim em casa eu faço muito isso, né? Eu pego um item que não tem nada a ver com a coisa e transformo. assim. Ah, já fiz look com o napa de sofá. É, Mona, se você tem ideia do que fazer com a sacola de feira, parabéns, porque eu não sei o lugar, amor, não nem ideia que é que eu vou fazer com isso. Eu sinto que essa prova deve ser uma das mais fora da minha zona de conforto. Meu deus! A Dakota corre! Meu deus! <risos> Meu deus! O bom é que cada um ficou com um item, né? Então... Acho que não pode usar outro. Então não vai ter tanta confusão assim do que cada um vai pegar. Só se for dos aviamentos, que aí sim tem confusão. Gente... Ai, eu amo essa produção multicâmera câmera pra ver o que, que todo mundo tá fazendo. Pelo amor eu de Deus. Coisa. Dakota já sem peruca, amo! eu, que eu não tô acostumada. Uhum, que não são meus materiais. Não é meus materiais. Não é o jeito que eu faria se eu tivesse as coisas que eu prefiro. <risos> Nossa, esse é o que mais dá ódio, gente, juro. Não, eu até poderia falar isso, mas são os meus materiais. Eu tô mais desesperada ainda. Eu só uso Estou L.I. <risos> <risos> Pensativa, reflexiva. O que que ele vai fazer com essas sacolas de feira? Será que ele vai fazer bolsa? Uma... Tá não, caminhando. acho que ele não vai fazer uma bolsa. Sucesso. Oh, are you Humilhando. Sure? <risos> are you sure? o oh, sure? Cher. Vocês, vocês ficam confortáveis em falar? Não, eu me fecho total. Eu também não fico confortável não. Apesar eu que vocês estão não. vendo o processo e vão ver pronto. A copiar eu acho difícil. <risos> Será se duas pessoas ou mais vão fazer a mesma coisa, gente? Olha, eu não transformaria a sacola de feira, por exemplo, numa bolsa. Porque sacola e bolsa, né, é muito similar. Mas talvez a Jade pudesse fazer uma bolsa. Mas eu acho que ela vai fazer uma roupa. Não sei, gente, não faço ideia. Uau! Uau! Atenção, competidores! Viemos aqui para ajudar vocês com uma grande surpresa. O maravilhoso Dario Uhul! Oi pessoal, eu sou Dario Mitman, estilista por trás do look de várias artistas pop que vocês amam. Carol Conká, Pablo Vitar, Glória Groove, Luisa Sonza já usaram looks meus, inclusive os nossos amados do Diva Depressão. E hoje eu vim aqui pra dar uma mãozinha pra vocês nessa prova. Vocês têm uma hora de prova, então é bom correr. Uhum. Vamos começar com o Eric. A maquiagem da Nathalie tá tão bonita. O bonito. meu item foi um, uma sacola de feira, uhum. né, nesse material aqui. E aí feira eu lembro da minha cidade, que eu sou do Nordeste, sou de João Pessoa. Feira lembra muito calor, essa questão do Ali, então resolvi fazer um short. Eu tô com uma preocupação da vestibilidade. Sim. Eu jurei que ele ia falar que ia fazer um biquíni, gente. Eu tava vendo a hora dele tirar a blusa e botar um biquíni assim menor do que o da Eli hoje. <risos> então, eu já fiz um modelo parecido com esse, mas eu deixei ele bem maior e aberto da lateral, porque aqui eu consigo ajustar. Uhum. Esse, com essa linha. Acho que seria bom você dar uma Já vestida tá. antes, antes sim, de sim. continuar. Tá, ok. E aí, Hilary me conta. Fiquei com chapéu e eu fiquei em dúvida do que fazer, porque é, customizar o chapéu acho que ficaria muito óbvio. Então eu resolvi cortar ele pra fazer... É, eu tô fazendo uma saia quero colocar a saia assim. Hum, é, na hum. saia, eu vou colocar essas argolinhas também. para fazer uma conexão com o chapéuzinho que eu fiz assim. E aí, eu coloquei a trancinha, enrolei. Fiz uma trancinha, enrolei e coloquei para fazer um chapéuzinho. Então você tá fazendo um chapéu de um chapéu. Um chapéu de um chapéu. Um chapéu de chapéu. Assim, o objetivo é upcycling, né, Dário? Exato. É transformar em outra coisa. Uhum. Exato. Mas é. também tem que lembrar que tem que lembrar o objeto do início. Então assim... É um caminho que tá meio confuso aí, uhum. mas acho que você consegue desenrolar. Pode dar certo, mas é bom, é bom pensar em, em como, como mostrar mais esse chapéu uhum. na peça. A gente tem que entender que é um chapéu também. Pra além de estar tá bonito Sim. e ser executável no corpo. Uhum. A Nathalie pegou e já me deu uma dica de... falou assim... Tem que transformar uma coisa em outra coisa. Você tá transformando um chapéu num chapéu. Então, no meio da prova, decidi cortar o chapéu no meio e fazer um top. E acho que deu super certo. Eu <risos> amei, aí. Ela já tava vestida nele, eu já catei ali. Eu gostei demais do top. Eu não vi direito a saia que ela tava sentada, né. O Bom, meu look não vai ser uma peça só. Eu vou aproveitar o design do meu look de hoje. Fiz uma mochilinha uhum. que parece lacre, assim, comum. Porém, vai ter funcionalidade, porque eu vou mostrar na minha, vai... na minha performance, no palco. E você ficou feliz com os ursinhos? Gostou da escolha que fizeram pra você? Olha... É... <risos> não. <risos> Gostei. <risos> tá <tô> é louca. <risos> Eu não dou conta dessa gay, juro. Eu, eu, vou, eu vou abrir o jogo, gente. Tô falando pra todo mundo que eu não gostei, pra eles pensarem que eu tô fraca. Entendi. E eu chegar lá e arrasar. Eu peguei esse babado que é pra coisa do carro Eu queria fazer uma mistura meio tipo Ai, princesa Xena, vem pra atualidade, vira blogueira, sabe? Uhum. Então, tipo, essa saia meio de gladiadora O corpete também um pouco nessa mesma vibe É bom você, vocês testarem funcionalidade, andar Ver se consegue uhum. se mover, se nada vai cair uhum. Porque... Tem que ser usado, tem que dar pra pôr e tirar pelo menos. Não dá pra colar com um super bonder no corpo. Não, tudo bem. Isa. o Meu... Tem o guarda-chuva, a sombrinha. E eu vou fazer, sabe a bolsa da Hermione? Que é pequenininha, mas cabe muita coisa. Só que a sua só vai ser gigante. Ou ela vai ela ser, vai ser pequena, Ela vai ser pequena ah, e ela vai ser grande. Então você vai fazer um... Isso aí vai desarmar e armar. Gata, eu acho essa ideia incrível. Mas assim, pensa na execução disso. De... Tá, eu, eu fiz um teste, deu certo. Uhum. Mas eu vou testar mais. Dakota! Ah, tudo bom. Tudo bom. Eu recebi a boia. E é, porque ela é boia e lembra mar, lembra verão. Eu decidi fazer um... Um, um chapéu um chapéu de, de verão. verão. A Dakota fazendo uma coisa que vai ficar só na cabeça, que não vai virar palhaçada, entendeu? Pra ela ficar bonita. Gente, olha, ela falou que só queria ser bonita. Que no episódio anterior ela tava se sentindo feia. Gente, pior coisa do mundo. No, no quarto episódio da minha temporada, tava me sentindo horrível. A minha única preocupação era essa. Isso parecia exatamente o objeto que chegou pra você, certo? tá o mato matou de pau, é isso. Tá bom. E aí? E aí, me conte. Eu pude escolher a uhum. bola de basquete. E aí tô trabalhando pra fazer uma bolsa disso daqui. Consegui botar uma estrutura dentro pra ela não ficar muito amassada. E eu quero ainda fazer um forro pra não ficar o babado, né, de, hum. de bola. Será que não é muito óbvio? Então, né? Porque vemos tantas... Ah, oh, Dario, você levantou um bom ponto, né? Hum. Não é algo que eu nunca vi antes Eu já vi isso várias vezes É, gente, mas também assim Eu acho muito difícil a gente ver algum resultado Que a gente já não tenha visto antes Numa prova de corrida das blogueiras Não pela competência dos participantes Que todos são muito competentes Mas assim, porque reinventar a roda também É um pouco complicado, eu acho Pensa nisso, pensa o que mais você pode trazer junto Tem várias pessoas criando mais de um item É interessante visualmente Mas já vimos tantas Sim. bolsas O que a sua tem de diferente? Diferente das outras. Depois da visita do Dari e da Nathalie, eu definitivamente fiquei mais inseguro. Eu tava super tranquilo sobre o que eu tava criando. Mas aí eles disseram que podia ser pouco e aí eu botei bola de basquete nos meus joelhos. Tipo, Ai, ah, a gente fez uma joelheira. Eu nunca vi uma joelheira de, de, de bola de basquete. Então, é original. Olha aí, ele reinventou a roda. Rafa. Ai, oi, gente. E e aí? Tudo bom? Que prazer! Então, Rafael nos conte, Cris, meu querido amigo. Me deu os sapatos E aí eu comecei por essa bota aqui Que eu transformei Os canos dela Transformei em um par de luvas Uma coisa bem motomami. Meu ah, Deus peça. Como você nos prova que isso aqui já foi um sapato Manda porque você você acabou de ver o sapato na sua frente! Ai, juro. É, eu sei. Mas é que, infelizmente, não consigo enxergar nenhum lugar onde o salto, por exemplo, caberia, ou a estrutura do sapato. Faz uma unha postiça, assim, na luva, ó. Faz só a do dedo do meio, assim. Ou polegar, gente, pra digitar no celular e ficar batendo na tela, assim, do celular. Lúcio, lúcio, lúcio, lúcio Fazer aquele esforço criativo, né, Dario? É, vai Aquela coisa que é importante pra gente conseguir enxergar a tua peça original Porque até aqui você transformou um sapato em tecido Juro que vendo o Rafa fazendo isso aí agora me deu vontade de ter uma luva de couro, assim Porque senão é só um pedaço de couro Ok! E aí, Paula? Olá! Olá. O que, que você pensou pra hoje? Então, eu recebi o abajur, né? Que era o que eu queria. Aí eu fiz uma anquinha. E eu fiz um leque com esse outro abajur que eu queria tentar colocar, Mas eu não sei como. Porque... Meu Deus, esse povo tá muito criativo! Como é que ela dobrou um abajur, gente? Meu Deus! Quanta criatividade! Eu nunca ia pensar nisso. Como se fosse uma bolsinha. Só cair depois mostrar que na verdade não é. Um leque. E agora esse daqui eu ia transformar numa gola, mas eu não sei se vai dar tempo, então agora eu vou transformar numa coroa. Toma cuidado só pra gente, talvez, não ver muito só o abajur, sabe? Porque as formas dele já são muito vestido, Exato. muito coroa. Talvez aqui você tenha um abajur caído e depois na coroa você vai ter um abajur de pé. Então é isso, gente. Boa sorte, viu? Até. Até, meus amores. Nossa, eu achei que eu tava arrasando. Até quatro. Eu também achei. Eu também achei. Nunca É bom, né? Queria pedir desculpas pessoalmente a todas as pessoas que eu ofendi nas outras temporárias. Pode vir falar mal de mim também. Ainda não vou falar mal, não. Dá. Só se merecer. Em dias de flop. No mesmo caso, é tipo, dias de flop, dias de flop. Aí depois é. um dia mais de flop, é mais de flop. É o tema desse jogo. Todo mundo odeia o Cris hum. ah, <risos> Eu amo a outra com o bundão aqui Super concentrado aqui, ó <risos> <risos> Eu já falei mil vezes da bunda da Eli Eu quero parar de falar da bunda da Eli Mas eu simplesmente não consigo não falar da bunda da Eli Até que o é profissionalismo E o popozão. Gente, a produção da DJ é tudo Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo Estamos mais que prontos pra começar essa noite de julgamento de hoje. Mas antes, precisamos apresentar as nossas juradas fixas, fi. Elas que sempre entregam montação. Começando a com a passarela. Olha, olha é a Motomami! Motomami. Linda, olha, serviu, olha, amei. Fox. Olha a vovózinha cravejadíssima. Luz. Ai, eu amei o... o, o... Meu Deus, eu esqueci o nome da peça, do rosto, eu amei, achei um luxo. Nathalie Neri. É a Emília Vegana. Ai, ah, eu sou suspeita Linda. Clube. gente. Você gosta, né? Eu o amei a sombra. O convidado de hoje é doutor quando o assunto se trata de moda e upcycling. Mas não é só a gente que acha isso, não. A Kim Kardashian também acha. Eita. É, tá pensando que é o quê? E também já teve blog de fofoca, sabia? A bicha é futriquenta e talentosa nos looks, gente. Pode entrar, John Drops. Aí, dá o um close aí, B. <risos> Que gosto, né? Podem entrar no palco, então, o nosso elenco desta temporada com seus upcyclings já feitos. Vamos começar por ele, Cris Vrazi, que ganhou a prova anterior e teve uma vantagem de escolher o item. E escolher o item de todo mundo também, né? É, também isso. Pode Vamos lá, Cris, conta pra gente. Aproveitei essa humilde bola de basquete, mais de uma, na verdade, pra fazer a minha bolsinha e os meus acessórios de joelho. Tem nome, né? Joelheira. Enfim, isso aí. Cá estamos. <risos> Gostei da bolsa. Não usaria a bolsa, mas eu usaria muito a joelheira. Sério, eu, pra mim a joelheira foi o mais criativo. Não sei o que, que os jurados vão achar. Eu recebi várias boias de praia e decidi fazer um chapéu solar com franja e tudo. Um chapéu para o verão. Ela na, nos jurados, ah, eu morro, caras. Eu recebi urso de pelúcia e eu fiz. Minceira. Um look pra ir na Comic-Con, que é. <risos> Uma choker com gravatinha, um adereço de cabeça, e uma mochila. A... <risos> eu morro que a bunda dela... De novo falando da bunda dela, <risos> Tá parecendo o, o, a cabeça do ursinho da mochila com dois peitões, assim, gigantes. <risos> o meu item foi uma sacola de feira, eu fiz um mini short e esse short. Tem um diferencial, porque tem uma bolsinha antifurto pra você colocar seu celular, sua carteira e seus cartões. Olha! Sem preocupação. Venha pra cá e mostre tudo, Hillary! Ai, eu amei! Eu fiz um look Visualmente, amei. Na Padaria comprar pão. Eu recebi um chapéu <risos> e eu fiz o look completo. O top tá lindo, a ah, saia eu amei essa dobradora do chapéu. Eu amei, gente. Agora, Isa. Visualmente ficou super Antes, interessante. Era um guarda-chuva e virou uma bolsinha expansiva. Eu fiz a versão fashion da bolsinha da Hermione. Vai abrir. Calma. Quebrou. Eu acabei de descolar o negócio. Ai, gente, coitada. <risos> Vai dar certo? Foi. Deu certo, olha aí. Desdobrou, tá novo, entendeu? Colou, tá tudo certo. Gente, o que você fez, Jadiborg? O meu item era um parasol de carpo. Fiz o um chapeuzinho, também um cortezinho, uma saia. Além dessa clutch, bem assim. Básica. Eu gostei. Um óculos pra parar o sol também <risos> Eu amei mais a entrega da performance Eu amei mais ela vendendo peixe Do que o peixe de fato, gente Mas sério, juro Amei a clutch O meu item foi o abajur E eu fiz uma anquinha chique. Um leque que parece uma bolsinha Chique, chique, chique mesmo No bolsa. sentido da palavra Combinou... Super com ela, eu amei A que bolsa também favorita de couro. <risos> <risos> <risos> Então gente, eu recebi sapatos velhos e botas de couro E eu fiz essas luvas bem motomami E essa sainha bem perigosa Luxo, eu gostei. Eu tava já satisfeito com as luvas por virados mas... Daqui a pouco a gente conversa. Eu acho que, como ele escolheu a bola pra ele, eu acho que ele já tinha em mente o que, que ele queria fazer. eu achei muito legal, previsível, mas é muito legal. Sim, a gente já viu muitas bolsas feitas de bolas, mas ficou muito bem feito. Ficou muito legal dele. E para gostei Também gostei. Alça. E assim, eu amei a joelheira, confesso que os Eu também eu. achei fofa, com um laço pra trás, assim, de citinho. Eu gostei. E a Dakota também. Monteiro, hein, gente? Ficou funcionando eu acho. Muito. Hum, ela ficou vestiu, criativo, né? mas faltou acabamento. E a Eli, gente, eu nosso ursinho também. de hoje. Ela já veio ursinho e transformou no ursinho eu maior também. ainda, né? É, né Mochila é, é top, um monte de coisa. <risos> a Eli fez um guarda-roupa completo nessa prova de hoje, gente. A gata, ela não fez um, ela não fez dois. Ela fez 50 coisas diferentes, eu achei chique. Eu acho que dá pra ver que é um ursinho, mas é um peitinho também. <risos> e acho que, enfim, ela entregou ali. Não é aquela inovação, né? Gente, mas bolsa é que eu Brasil. gosto de pelúcia. Acho que a bolsa ficou melhor que o top. Nossa, bolsa, a bolsa, né? A bolsa e o detalhinho no pescoço. E o Eric, hein, gente? Que até acessório anti-roubo ele fez. O <risos> obstáculo realmente ia é ressignificar a moda. Hum. E ele colocou uma coisa improvável, que era uma sacola de feira. Pra um short e pra um modelagem de roupa. Eu acho isso muito legal. Eu não teria Porque pensado nisso. Eu usar eu consigo ver isso sendo vendido pela Balenciaga. Mas, gente, a Balenciaga também, né? Cada pataquada... <risos> Até embalagem de salgadinho de milho, eles transformaram em bolsa é, recentemente, então assim. E a Hillary, gente, que tinha um chapéu em mão. Luxo luxo, luxo, luxo, luxo, uma... luxo. Olha, não sei nem o que, que eles vão dizer ainda, mas o da Hillary foi um dos meus favoritos da noite. Acho que o problema, talvez, é que tinha outras opções, mais ali chapéus pra ela usar ali. E acabou que ela focou em um e depois usou muito tecido, né? Veio chapéu, gente, no look dela? Talvez na parte da saia, você pode imaginar que é um chapéu, mas não fica óbvio. Eu fez um look de ano novo <risos> e tal. Eu gostei muito do que ela fez no top. Uhum. Sabe? Eu acho que o top pra mim funciona mais do que a saia. Porque a saia tinha muito tecido que não era de chapéu, né? Uhum. Isso pesou muito pra mim. Eu acho que o que acabou acontecendo é que além dela usar o tecido, ela só usou um dos chapéus disponíveis, né? E ah. tinham mais. E aí, eu acho que no medo de ousar, ela preferiu um look Ano Novo. Só e que a gente queria também, pensar a criatividade. Gente, que ela é. usou um chapéu de tricô, então quando você olha o top dela parece simplesmente um top, um top feito de tricô. De tricô. Ah, é. Achei que ficou funcional o look em si, mas uhum. não me deu um chapéu. E o que dizer da bolsa de Isa, gente? Ou a quase bolsa da Isa. Dava pra ver um guarda-chuva. a gente não pode é. negar que o guarda-chuva tava <risos> evidente, né? É, quando ela perdia dava pra ver ali, né? Principalmente na parte que quebrou. Que guarda-chuva quebra, que é uma beleza, né? <risos> Gente, a bolsa de guarda-chuva da Isa virava uma mala quando abria de transporte. Deve ser bom pra acampar. Você carrega tudo que você precisa pra acampar. Depois você vira, abre a bolsa, ela vira uma barraca. Você dorme dentro, tá tudo tranquilo. O grande problema pra mim era que a boca não abria. Daí como é que eu ia enfiar meu bolho? ali. É, e ter quebrado também bem assim, na hora do desfile, deu aquela dor, porque, né, se aconteceu aqui, não vai acontecer na vida? Já, já, gente, ela fez um look completo. Tá, é chapéu, é óculos, é top, é saia É tudo, e ela fez tudo Eu faço muito look com materiais de saco, de lixo e tal E eu sei o quanto difícil Trabalhar com materiais que não são Tecido, Flexi. então o trabalho Que ela teve, pode ter certeza que ela teve o um trabalho triplo de muita gente aqui Eu não sei o que, que ela usou naquele negócio Verde, mas eu amei a estrutura mesmo A construção do look da Jade, eu achei muito interessante Ali no look dela, ela tirou Toda a roupa dela, tirou. ela fez Um fogo ah, é também, isso é muito interessante Ela só ficou tá com a parte de baixo, porque tá ficou um pouco curto, mas ele anyway, é Só que eu acho que ela, ela, ela, ela entrou no personagem. Eu acho que isso é muito bom. Nossa, querida Paula, Miss Black Divine, que aproveitou muitos objetos para Combinar com o look que ela já tinha aqui, É, né? foi, Ela fez ok. acessórios pra dar uma incrementada no look que ela já veio pro programa. Olha, eu achei que de todas, o acabamento dela, pra mim, ficou mais impecável. Tanto é que era difícil saber o que já era a roupa que ela tava uhum. e o que, que ela fez na hora. Porque... Eu concordo, agora, principalmente uma das coisas que eu acho que ficou mais seamless, vamos colocar assim, do look dela pra o que ela criou. Só não sei se você vê que é um abajur, mas quando ela vira, você vê que é um abajur. Um abajur é uma das peças mais complicadas <risos> daqui, gente. Mas acho que ela se sente é. muito bem. Gente, pra falar a verdade, eu elogiei a Gola, mas eu acho que onde ela foi mais criativa foi o do leque. Que apesar de parecer uma bolsa e não ser uma bolsa, não ser funcional como uma bolsa, é extremamente funcional como o leque. Você vira ali, ó. Pss, pss, pss, pss. Melhor do que umas bolsas que blogueira usa que é desse tamanho assim, que é só pra aparecer no look e que não serve pra nada, gente. Inclusive, <risos> eu já usei também. Hahaha. <risos> Rafa, Sara Vika, que também ouviu aí um pouquinho do que vocês falaram, né mesmo as luvas estando bonitas, não dava pra saber se era uma jaqueta de couro, uma bolsa de couro mas aí ele fez o complemento, que era a saia e aí tinha os cadarços, e a gente conseguia entender que veio de um sapato assim. ele não vestiu a saia eu acho que o sapato, por ser pequeno, talvez não dava material suficiente pra fazer uma saia num tamanho certo, mas acho que dava dele usar como se fosse um espartilho, né, e dizer eu acho que ele ia lembrar bastante o cadarço, né, a bota, enfim a saia me compraria muito como um corset, também tem. É mais, mais do Sim, que é. eu acabei de falar. É mais uma funcionalidade aí pra bom, saia, né? É. Vamos receber então os nossos candidatos no palco, Fih? Sim. Vamos lá, podem pode entrar, entrar, pessoal. Eu vou falar alguns nomes aqui, os nomes que eu falar um passo à frente, por favor. Tá bom? Dakota. Então, na hora que me chamaram, eu falei, deu merda. Paula. <risos> Gente, mas como assim? Os acessórios estão tão lindos, tão bem acabados. E Rafa? Eu fiquei bem em dúvida, na verdade, porque a Paula eu achei que tinha ido super bem, a Dakota eu sei que estava bem satisfeita com os acabamentos dela, então foi um grande ponto de interrogação. Eu também estou entendendo nada. Os três estão salvos. Agora aqui no palco, temos os destaques positivos e destaques negativos. Vamos começar com o Eric. Quer falar um pouco, John? Eric, ó, vou te falar. Parabéns, o que você fez foi incrível. Você mexeu com uma coisa que eu achei maravilhoso, que foi modelagem. O que você fez é assim, de bater palmas, é real. O material de uma sacola de supermercado é insuportável. Eu não faço nem ideia de como deve ter sido difícil e realmente. Ficou um shortinho assim, de usar no carnaval, de e de dar um rolê com as amigas, sabe? Eric, parabéns, você tá salvo. A gente se vê na semana que vem. Elay, nossa ursinha, será que ela conquistou todo mundo? <risos> a lá já veio de pelúcia, né, gente. Já dá pra sentir uma coisa da pelúcia ali. Acho que o objeto que o Cris escolheu pra ela acabou casando muito com a escolha. Mas o que você soube fazer com isso, Elay, também surpreendeu muito positivamente a gente, assim. Você fez um top em cima do top. Deu pra perceber que o top que você fez, você também usaria. Mas a mochila de ursinho… <risos> <risos> o ursinho com os Elay, você tá salva, parabéns. Fala, tá gente, por favor. Ah, <risos> ali, me fez sentir muito bem, porque eu tava esperando elogios mesmo. Mas eu fiquei decepcionada <risos> por não pegar, eu admito. <risos> <risos> e aquela que chegou pronta para o Réveillon, Hillary O look, né, um vestidão, uma fenda. Uma ousadia. Ai, gostei. Mas assim, Hillary, no upcycle a gente queria talvez ver um pouco mais desse elemento, sabe? Mas acabou que o tecido aqui do próprio QG. Ele se destacou mais ali no resultado final da peça. E por isso, infelizmente, você tá no Flop Mulher, você tá passada, porque eu tô passada. Eu não esperava ir pro flop. Pelo tanto de coisa que eu fiz, eu não achei que eu fosse. Teve um dos trabalhos que chamou muito a nossa atenção. A gente gostou bastante, os jurados elogiaram muito na deliberação. Quem foi? E esse look, esse objeto e esse upcycling é o seu. Jade, parabéns. Você só a prova de hoje. Eu não esperava por esse resultado. Eu tô em choque ainda. Ela não serviu só um look, ela serviu um guarda-roupas, assim. Então, definitivamente, né, a gata, ela fez por merecer. Desculpa. <risos> uma bichinha. Menina, quando você falou que o negócio ia é refletir o sol do seu olhar, da sua cabeça, da sua bolsa. E uma bolsa imensa que cabe um monte de coisa, que a roupa se ajusta. <risos> Muita coisa, é, hein? Eu acho importante te lembrar que assim a gente não exigia né que vocês fizessem muitas coisas. Você trouxe muitas coisas porque você Muito quis. Obrigado. A gente se vê na semana que vem e você tem uma vantagem na próxima uhum. prova. Temos dois casos aqui agora, gente. A Isa e o Cris. O Cris, que venceu na semana passada, escolheu o próprio objeto e também designou os outros objetos para o upcycling de seus colegas, tá? Será que ele fez uma boa escolha pra si? É, né? Ele fez uma bola, uma bolsa, tinha aquela alça ali de ferro, né? Que você fez uns detalhes. O que você achou, Nathalie? A gente achou que às vezes, enfim, poderia ter tido alguma coisinha a mais, mas a gente entendeu que uma bola era difícil e, né, conta ainda mais quando foi você que escolheu. Mas no fim do dia, combinou muito com o teu look e a gente achou que ficou muito lindo, de verdade. E aí a gente tem a Isa, que transformou o guarda-chuva numa bolsa, que segundo ela, a intenção da bolsa era ser aumentada conforme o guarda-chuva se abria ali dentro, né? Dentro do forro da bolsa. Ah, será que surpreendeu nossos jurados? Eu só não gostei do fato da a boca da bolsa, ela não abrir. E eu sinto que se aquela é. bolsa, aquela abertura, ela se abrisse, nossa, ia ser um dos objetos mais legais que eu vi aqui nesse upcycling. Sendo assim, segundo as críticas dos jurados, Crista Salve, eu acho. Isa, você é o segundo flop de hoje você tá salvo. Meninas, o flop de hoje na verdade ele é bem simples, tá? A gente vai propor que vocês façam algo que eu e o Fih estamos acostumados a fazer há muitos anos na internet. A gente precisa que vocês criem um vídeo curto analisando os nossos looks. Esse conteúdo pode ser de comédia, esse conteúdo pode ser mais uma análise Xuxação. séria, pode xoxar, pode comparar, enfim, fica a critério de vocês o conteúdo desse vídeo criativo. Amei! Tá obviamente. E esse vídeo precisa ter até um minuto de duração. Meninas, 30 minutos pra executar sendo 10 pra roteiro 10 pra gravação e 10 pra edição eu não tenho ideia o que eu vou fazer a Hilary é muito engraçada é o foco dela fazer vídeo divertido os meninos adoram coisa divertida eu não sou engraçada vou tentar mas não tô confiante a ideia que eu tive pra fazer a prova do flop foi um conteúdo que eu já faço normalmente que é um conteúdo mais de humor então eu vou puxar pro lado mais uhum. do humor dessa coisa então acho que talvez eu possa me salvar dessa mas eu também não vou falar com tanta certeza porque no depoimento anterior eu dei tanta certeza e então tal flop, né? <risos> Ai, Hillary, quem nunca, né? Eu não entendia quais looks que elas vão xoxar barra analisar. Acho que estão nesse celular aí. Dessa vez é iPhone. <risos> Ah, são os looks que eles estão usando agora. Só que com as fotos que o Rodolfo Corradinho tirou. Com certeza foi ele, porque estão incríveis. Rodolfo manda muito nas fotos, gente. Luxo! Ai, gente, essa parte do brainstorming... Vão gravar um do lado da outra, o áudio vazando. Ai, que delícia! É assim que vai ser? Eita! Oi! <risos> Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou dar a minha humilde opinião. E eu vou opinar tudo com base... No... Ela não anunciou o que era o vídeo. Isso com base... E eu vou opinar tudo isso com fonte... Mulher, calma. Eu vou opinar tudo isso com fonte bases da minha cabeça. Não, peraí que falei tudo errado. Ô, oh, mulher. Eu vou, jogar roupa... eu vou jogar as roupas nada mais nada menos do que os apresentadores de Corrida das Blogueiras Anunciou que o, de o hoje. vídeo, quer dizer, pelo menos. Pode passar pro próximo, produção. Produção, eu mesma. <risos> Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela. Ah! Dessa vez é uma pra cada, o, o palco. Graças a Deus, gente. porque fiquei palhaçada esse negócio de ficar gravando um por cima do outro. E pra falar mal do... <risos> Oi, Ai, gente! Tudo bem atrapalha tanto. Eu sou a Isabela. E hoje eu tô aqui pra falar mal do look dos jurados do Corrida. Ai, gente, desculpa. Já começou, acordei agora. Eu acho que ela tá tentando fazer uma coisa mais dinâmica possível. Vocês me desculpam, eu não consigo falar mal do fi, gente. Perfeito. Nunca errou. Entendi nada. Edição, edição, edição. Bora lá, gente. É aí que eu me lascaria se eu estivesse lá. Que editar pelo celular pra mim é uma coisa assim que Deus me livra. O que, que vai dar? O que, que vai dar? O que, que vai dar nisso? Ai, gente. Tá, isso não é no CapCut que eu sei. eu não está confiante com o que eu entreguei, eu acho que eu tô mais tranquila. Porque o que eu planejei não coube dentro do tempo. Eu tenho uma dicção muito ruim. Quando eu consigo formular a frase na minha cabeça para falar, ela sai errada. Então, por isso que, para mim, a edição é um ponto muito importante. Ficou incompleto, mas eu resolvi entregar o que eu já tinha pronto. Se eu sair, tudo bem. Porque eu acho que o importante é eu estar orgulhosa do meu trabalho. E eu tô das duas provas. Eu sou muito boa nisso. É o que eu mais gosto de fazer nesse trabalho. Gravar, roteirizar e editar. Então, eu fiz o possível. Tô serena. Não. <risos> Não tô confiante, mas é isso. Tipo, se eu sair, ah, eu tá. consegui fazer nesse episódio que eu queria fazer. E se eu ficar, vamos pro próximo, sem flop. Vamos ver primeiro, então, o vídeo da Hillary. Oi! <risos> Sejam muito bem-vindos para esse vídeo. E hoje eu vou dar a minha humilde opinião. Que não vale nada. E eu vou jogar tudo com fundo. Gostei do zoom da minha casa. Não nada mais nada menos que o look dos apresentadores de Corrida das Blogueiras e os jurados fixos e o convidado de hoje. Começamos pelo mais temido. Edu, a gente sabe que você chegou atrasado no estúdio porque ainda tá com as cobertas. Não adianta nada que você atrasou, porque a gente tá vendo no peito o tênis que era para votar no pé. É o Fi, né? Já não apareceu gente, as fotos, tinha... gente, pelo amor de Deus. Vamos então agora para o vídeo da Isa. Ai ah, Eu sou Isabela e hoje eu tô aqui para falar mal do look dos jurados do Corrida. Ai gente, desculpa, já começou, acordei agora. Igual o Edu, que veio vestido de Entredom pra apresentar o programa. Vocês <risos> eu não consigo falar mal do Fi, não tem jeito, nunca errou. Perfeito. A Karen, é Alguém sabe me informar se ela tá bem? Bichinha tava vindo de moto, chegou toda ralada. Lorelai ficou com preguiça, veio com a metade da cara tampada pelo menos ela tá de preto, pronto pro meu enterro. O do John eu achei simples. Tava esperando uns sacos de lixo, umas fitas, alguma coisa assim. Achei bem básico. Eu não sei se poderia citar marcas que não estão patrocinando o programa mas nossa, a piada que eu teria feito com a Renner nesse look do John não estaria escrito. Peraí, a Nathalie tava na prova com a gente? Gente, só tem retalho, só tem pedaço de pano um costurado no outro. É o que eu mais usaria. Mas também eu tô no flop, né? Meninas, a gente sabe que com o tempo que vocês tiveram, vocês gravaram muito conteúdo. E a gente viu a gravação, e a gravação ficou muito engraçada, de ambas, assim. Vocês produziram muito conteúdo ali, que a gente sabe que não foi possível entrar na edição final dos vídeos de vocês. É, Ai, gente… Tiveram sim. alguns problemas de entrar look e tal, né. Mas a gente viu esse ensaio, a gente viu que vocês montaram um script. E avaliando todos esses quesitos, quem deixa o programa hoje… Hillary ou Isa? Quem fez o melhor? É, meus amores. Salvar do flop. A resposta você descobre na próxima terça, em mais um episódio da Corrida das Blogueiras, quarta temporada. Acabou! Bom, meus amores, deixa eu tirar os meus fones. Que estão todos sujos de base, inclusive, né? Pra eu comentar com vocês a respeito deste último momentinho do episódio. Eu acho que já tá bem óbvio o que, que vai acontecer no episódio seguinte. A Hillary vai ser eliminada e a Elu vai... A Hillary vai ser eliminada e a Isa vai ser salva. Assistindo elas produzindo o vídeo, eu me diverti muito com o vídeo da Hillary. Eu achei ela muito engraçada, apesar do nervosismo, que foi o que atrapalhou ela na gravação. Eu achei que a gravação ia ser o que ia mais pegar pra ela, mas aparentemente foi a edição. Porque ela não conseguiu colocar a foto dos meninos, dos looks em si, no fundo, enquanto ela tava falando. Então o vídeo acaba ficando sem sentido pra quem não tem um contexto do programa. E a prova não é avaliada com o contexto, ela só é avaliada com o vídeo. Que é o que você entrega Já a Isa, ela falou mesmo que não era tão engraçado E eu entendo muito ela Porque eu também não sou engraçado assim Tipo, ai, ah, fazer vídeo de humor, não sei o que e tal Não é a minha praia também E tipo assim, trazer isso pra esse formato de humor que a gente conhece Eu acho muito difícil Eu também teria tido dificuldades Mas o vídeo ficou muito completo Deu de entender o que ela tava falando E ela ainda deixou uma outra piadoca lá no final, né Que tipo, ia ser eliminada porque falou mal dos jurados Eu achei interessante isso E vai ser uma pena ver a Hillary sendo eliminada mas é isso, meus amores. Muito obrigado por terem acompanhado este react até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Que na semana que vem também vai ter react de Corrida das Blogueiras. Todas as semanas até o final do programa. Se vocês continuarem assistindo, curtindo e compartilhando. É claro, né, gente? Também vai sair um episódio do Ready to Watch. Que é a série que eu faço aqui no canal. Me arrumando pra assistir os episódios de Corrida das Blogueiras. Saiu o primeiro episódio, que é o da semana passada. Nessa semana. E nessa semana também sai outro, né? Que é o dessa maquiagem aqui que você fala Que tá muito chique, ser descolorida Enfim, não se esqueça de comentar aí embaixo o que, que vocês acharam De compartilhar o vídeo e o canal com seus amigos, com suas amigas E também de me seguir nas minhas redes sociais Eu sou TRD no Instagram, Twitter e TikTok Nessas plataformas eu produzo vários conteúdos que nem sempre chegam aqui no canal Inclusive de descolorir na sobrancelha, né gente? conta desse jeito acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you!